gente esse é o um mega compilado calma deixa eu desligar esse treino aqui esse é o um mega compilado do meus me... do meu... compilado da minha série Hello Neighbor 2 Deluxe Edition, então espero que vocês tenham gostado da série e, e, e assistir a minha série antes de assistir esse episódio sendo que vamos lá, tchau fui Mas tá lá, estou com mais vídeo. E hoje estou aqui com o Hell Never do Lux Edited. Então Vamos jogar logo. Gente, eu já joguei uma vez só pra testar o jogo. Mas aí eu não tô lembrando que eu Eu não tô lembrando quase nada do jogo. Ok. Por que na cabeça não decora o jogo? Então, aqui a gente tá mudando aqui pela... Vamos ver. A gente para ali, não sei porquê. Eu esqueci. Ok. A gente tem lá o. Parece que tem pessoas desaparecendo O que a é, gente agora faz aqui? Vou colocar perto Ficou de noite Já saiu o que foi esse? Olha o gatinho Legal que isso? Tá Quer dizer, ele foi dar o do Raleigh Jesus Cristo, a chave, pega a chá, na porta cara é pega a chave, pega a Eu não, não imaginava que o corvo ia aparecer aqui. Ok, estamos nessa cabine. Dá pra ser bem Essa parte eu, eu já sei que eu não lembro. Então a gente faz um vidinho. Aparece um voo lá, foda-se. Olha a boca. FDS. Já sei. É. Vou pagar, vou pagar. Agora está. Vamos pro o a aranha subiu da parede Veio a criancinha que tá ficando muito difícil Super adoeceu um... Eu achei que você não gostei de ficar super válido Ok, vamos lá, vamos pra lá Que isso? Olha tá que eu tô Que isso? Ai, Que doido Agora ele prendeu, o ficar Ei, ei, ei na câmera eu, ó, você entendeu? Levar uma pasada na cara? Não, é, não é que eu vou que leva não hein. A gente também tá equipado, então por isso vamos para o meio de, de fogão. Cal, calma. E aí com a cabeça preta linda morar eu acho que já sei que estamos juntos com vai explorada aqui ai Vou até matar esse que eu E aí, policial? Ai, Jesus, parou. Ai, eu não vou Ok, isso aí Que assim, né? então fazendo... Vou pegar tudo lá. Né? acho que vai dar aqui Eu já vou saber. Já fiz Que eu faço uma Tem que pegar todas as Ah, cheio. Vou lavar o que eu não faço com a lava? Vou colocar aqui. Hum. pra cá, Jeff. Você tá achando que eu não sei o que eu tô jogando no RAP? Tá tá. É pra acelerar, tá? Pega aqui a bateria. Vamos lá. Eu já sei o jogo vocês, processo, mas o resto eu esqueci tudo. Saber ver. Uma chave, o essa chave? Já sei, a porta. Mas primeiro eu vou completar a porta. Pra tirar as coisas. Ai gente, pro céu. quietinho. Isso, Mas também esse policial dificulta o meu progresso no jogo. Vamos lá, esse pesagero é para ter, é ter 30 minutos. Então dá fazer meu progresso. Ok. Ladrãozinho de papel e... Um. Slandone. Ok. É, help me. Me ajuda. Help me. Help me. Ok, vamos lá para o museu que eu, eu sei, eu, eu acho que eu tenho esse, eu acho que eu Tenho certeza lado do museu então, vamos lá correndo lá para o museu, que deve ter outra tá coisa pegando a parte. Eu ouvi isso no YouTube, sei é nada não sei A logo, era para tomar confeitaria, isso aí Aí essa confeitaria vai abrir no episódio anterior episódio, de ouvir, Gente, eu tava querendo gravar muitas vezes Esse... Eu aqui, esse, esse Esse... Eu comprei, quer dizer, eu baixei pirataria eu errado Vamos lá, se me engano, só deixa eu olhar para tá O vizinho era pra estar tá lá, ó mas, mas como que não vai tá? estar é não espanou, então vamos pegar a sua casa. Ok, estava com uma palma nova. e Ih, Tá esticando cama aquela... como se fosse capô? Ficar... Cai de novo! <risos> ok. Vamos na soja gritando. A luz não funciona. O corpo lá de novo. A porta tá. Eita, tá batendo! Ok, gente A próxima missão é ser lá na Cafetaria Se a gente fugir aqui no cabelo Vamos lá Cafeteria, cafeteria. Cafetaria. Cafetaria Gente, a próxima missão é A gente vai pegar a chave E lá produzir Eu não sei disso Sabendo? Nossa missão que agora é isso Você subir lá em cima eu vou, estar, eu vou botar um conteúdo no relógio Pra gente filmar Eu sei disso porque eu vi alguns vídeos Antes de fazer um vídeo pra não deixar os vídeos mais informados Já bateu 30 minutos eu vou cortar aqui, entendeu? Esse padelzinho aqui ó Já pra ter, minha hoje. eu tô um relógio Aí tem essa técnica o gelé e gente, espero que vocês gostado desse vídeo o vídeo vai continuar vai por aqui vou colocar até a próxima vai esse vídeo. e aí sim e a gente e deixa bastante like no canal e ative o sininho das notificações para você receber os novos vídeos do gelé um like. hum. e gente eu vou ficar por aqui a, no próximo vídeo a gente pega mais alguns itens e tchau fui que ela fala que ela vai se calar vai se amar com o Hello Neighbor 2 então eu vou lá e já essa lava porque eu sei que eu vou precisar dela eu preciso tem uma plantinha lá que eu preciso cortar ah. <risos> Uma... esse episódio esse vai ser episódio, das... esse episódio, das... esse episódio das... que eu mais peguei itens Peguei o colocar no lugar gente ela tem que receber uma um... Essa ali é a chance Vou botar espaço vai mais rápido bosta gente. gente Que meme, meme, meme, gente Que meme, meme Se a gente ver esse é o segundo episódio Não vai postar agora Eu vou postar depois. post Por que ele porque matiu? É que vai dela, tem minutos que uma Porque precisa coisa. Ai, Jesus. Como assim, mano? Vai se cantar. Vou estar a bota na bota, na orelha. Então, fala a Preciso completar a missão Agora só a gente tá aqui em 76 outro lado Aí, gente, o segundo episódio a gente está regredindo muito bem. Já disse a maioria, eu falei que eu não lembro, mas eu tô lembrando agora. E agora, gente, é o momento que mais estou esperando, o me momento mais legal da minha vida. A hora de completar o um novo puzzle do museu. Museu. Subeu. Tá com esqueci de terraso, não que a bandeira para mim. assim. Vou pegar aqui no museu. Vou colocar aqui. A gente, consegui pegar a casa do neighbor. Do... Não, não a casa do neighbor, Vai, gente. Esse cara é forte demais, dá, consegue dar uma parada. Ah! a Achei que pegar um abajú, colocar aqui E botar aqui, levantar aqui Pegar aqui Pegar aqui, pegar cobai, liberar aqui Pegar abrir aqui, pegar a chave O vizinho vai te pegar Gente, é de brado do Richarlison. Eu sou o Richarlison. Gente, ah, de... eu tenho que Tô abrindo os Porque eu quero! Ah... Ah. A gente vai assim, fazer a daqui do museu. Eu não lembro o mas mais ou menos, um tipo sendo por ser sul do Pacífico. Pode ser na mansão ou lá no meio do mato. Onde que eu não sei a ceia. Essa é uma situação, gente. Isso não é uma mansão. Então meu carro falou era para estar liberado, porque eu não Você é calculista e frio. E... E... Pela forma baseando, calculando. Pelo celeiro. Pela... Pelo local onde a gente foi fácil. Eu, estou... eu já da arena. Lá deve estar liberado ao ou... eu... quê? Eu não sei como onde se a gente deve ir. Já passou da. Na... Já tá Porque é só a cadeira tá Ali, tem que estar liberado. Aqui não né? tá liberado não, né? Eu preciso ir de lá, gente. Vai lá por aqui, hoje. Hoje não é? aqui não tá liberado. Vou ter que ir lá no museu de verdade. Onde a gente vai mesmo? Esqueci. Eu vou lá pra mão e só de chá. Não não. não não não mas. Eu sei que o meu som bem ruim Ah, já sei! Já sei onde ir Vou lá pro meu jogo de novo Vou Carregar o último salvamento hum. Será que vai resolver? Resolver Oh, hello neighbor. Mm -hmm. Ponto do Richard. Mm -hmm. Olha gente. É pra cá, né? Help me! Uh. É. Oh. Gente, que eu dou procura! Ó, já tá pressão na HD, 84% Gente, eu acho que o próximo lugar que eu vou passar Ou não, eu tô com medo Tô com medo Tô com de não, eu Acho que agora o próximo que eu vou passar a tô aqui <risos> Pegar, pegar só aqui. Esse sério eu não queria ir pra lá, gente. Tipo. Olha é pra lá não. É pra lá sim. Que legal. Eu vou chutar sem, assim, gente. É pra lá. Hein? A gente tem pedaço de folha porque fica com um calor Preciso matar uma faca aqui, que eu é Meu Deus do céu! Meu Deus. Ah, já sei onde tem cara. Não faço, tá lavando, não? Agora, porque eu escuta aqui. Escuta aqui, se eu for no de Marvel, eu te mato. Eu mais cima, assim, porque aqui eu sou pai de Randy faz pai tá eu não pai ser muito bom em Você tem merda de prei. Ah! Já tem merda nenhum tipo de tipo de, no não, tem, ó, de experiência, nenhuma com Hello Neighbor. E eu já tenho ó, de experiência. Day, Mas foi muito bom Mas foi muito bom tá, gente. A vontade Perdi a parte Carregar o espalhamento Gente eu fui Eu não acredito que eu fiz isso vou pesquisar aqui com o que Eu tô com de fazer esse código lá. Gente, pra que só sabe O Google, o Youtube é a maior, melhor ferramenta para pesquisar jogos E eu vou conversando com vocês Esse episódio vai ser é demorado porque Ah Matheus, que internet onde você tem, né? Verdade, a internet tá uma porque Um monte de janela é aberta Deixa eu janelas muito hum, tá pouco, porque tá travando tanto tá, tá assim? Olá, full game. Vou achar full game. tenho que achar essa bosta mesmo. Essa bebida é de pitbiri. <risos> <risos> Eu tô achando que aqui. E gente, vamos lá. Achei qual é o código. Qual é o código? Qual é o código, meu filho? Você vai ficar olhando toda hora? Calma aí que eu vou ter que ver de novo correndo e vim museu, um que aqui é ó, uma chave em mão. Eu, não, eu nunca vou mais passar, sabe? Porque eu preciso de uma palestra. Iniciar o jogo, vai é ser porque eu fui enganado por mim mesmo. Que Vamos assim? gente. Eu vou pegar outra parte ficar... Já tem duas, uma parte. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Próxima vez eu vou sair a mansão. Ha! Ha! Tchau! Fui! Fala aqui na minha casa, mais vídeos de sair a mansão. Eu vou começar rápido, vamos lá. Vou fazer meus pediões de achar os teus. O primeiro que eu vou achar é aqui, ó. E tá com lasers. Ah, mas tá com lasers. É que eu já sei o que tem que fazer. Vamos lá, gente, aqui... <risos> de... Para não atrapalhar, vou trapacear muito mesmo. Só chutei, mano. Quer dizer, ele ficou não, viu? Falta o quadradão. Quadradão, acho que eu tô botando. É, literalmente. Aquele cajado, ai, já sei. Ai, ah, mano, acho que bate a cabeça. Quem tá lá mesmo, então sou eu. Será que o cara um Cadê a merda da cama? <síquos> A minha felicidade, 7 minutos de vídeo e a gente já tá... Lindo para filme! Tô fazendo um filme do... Tô pilado, gente! Tô pilado os... Melhores movimentos! Do nosso... Massa Flério! já Jesse já lá a cabeça e peixe! É, não meu tudo o Pode chamar o peixe aqui. É um peixe. É um peixe com é um cabeça de peixe. Cabeça de peixe. Gente, eu trouxe paia. Paira! Tchau por ordem, ordem subliminal. A vista de Belém. Uh. Será que eu já fez o código? Vamos ver minha gente? Aí foi! tá Acabei com a bem Mm hey! -hmm. then... it. Mm -hmm. Like, this is